E aí pessoal, hoje eu vou contar pra vocês esse filme aqui que é o Dreamland Sonhos e Ilusões que tem aí a Margot Robbie como uma, vamos dizer assim, Bonnie Clyde ali meados dos anos, eu acho que, que 30, alguma coisa assim e é, eu acho que deve ser em 1929 por aí porque eles estavam ali na grande depressão, né da crise de 29. E ali a gente tem uma cidadezinha super do interior, que acontecem aquelas tempestades de areia e tudo mais, né? Bem coisa de filme, assim, do interior lá dos Estados Unidos. E tem esse menino, Eldin que ele sonha sempre em ser o bandido da história, o, pai, o padrasto dele é um policial e ele sempre queria ser aquele que consegue roubar o banco, aquele garoto ali daquela época que queria ser, sabe, revoltado, vamos dizer assim, né. E aí tem a Alison, que é uma fugitiva, que é a Margot, né, que ela tá ali sendo acusada de homicídio, que ela roubou vários bancos, e fica aquela questão se realmente ela né, é culpada ou não. E a, aí esse Eudin acaba encontrando com ela e ele vai ter que ver o que, que ele vai fazer, se ele vai ficar do lado da família ou se ele vai ficar do lado dela sem mesmo saber se ela tá falando a verdade. Eu gostei desse filme, mas também não achei grandes coisas assim, mas é bem legal. <risos>